pensa sobre o projeto. Vamos Cidade de areijos. Bom, na, na minha opinião, eu, eu acho o projeto muito importante porque é, é, é o momento em que os jovens tá, estão partilhando em função do meio ambiente. Então, nesse momento, os jovens estão pensando, agindo, é, estão colaborando. Cada um em sua escola. Só que todos, no momento de, de ligação, está havendo uma interligação entre todos, e todos se comunicam nesse momento do oficinal. E cada um traz o que está sendo feito, quais são suas ações, como é que está sendo feito, né? qual o objetivo. Então, é, é um momento de ação, é um momento de, de reflexão em função do meio ambiente. E nós damos essa oportunidade a vocês. Qual a colaboração para o projeto? Não, vai qualquer, qualquer iniciativa em prol do meio ambiente ela é bem vinda porque é, no século XXI que nós estamos é necessário cada vez mais pensar em cuidar, preservar o meio ambiente e nós devemos começar a fazer isso no nosso município e é o que esses jovens que se reúnem ali estão fazendo. Minha a minha parte eu faço a interligação das escolas com os mediadores, né? O pessoal da UFSCar. E dentro da escola nós é, ajudamos também com que o projeto se, se desenvolva, né, esteja acontecendo. Porque como a professora Silvia falou, é, é o momento de pensar em nosso município. E todas as atitudes começam em casa e começa na escola, para ela poder e para a comunidade. A Escola João Salto tem é, estudado a parte de é, conscientização do lançamento de gases, né, de efeito estufa, etc. Então, nós aqui estamos conscientizando, abrindo caminhos para que o jovem perceba a necessidade de preservação e diminuição das, da emissão de gases poluentes. Obrigada.